Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre equiparação salarial. Trata-se de uma decisão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Os desembargadores decidiram que uma bancária tem o direito de receber as diferenças salariais, depois que comprovou que recebia menos que um colega que tinha a mesma função que ela. O banco argumentou que o colega citado tinha sido contratado 10 anos antes da trabalhadora. Disse também que até exercer a mesma função, ele sempre tinha trabalhado em funções superiores. Após analisar o caso, os desembargadores deram razão à trabalhadora. Isso porque o banco não demonstrou nenhuma das situações que justificariam a diferença salarial. O banco também não comprovou maior produtividade ou perfeição técnica do colega. Além disso, os depoimentos das testemunhas demonstraram que a trabalhadora possuía maior produtividade. Com a decisão, a gerente do banco deve receber o mesmo salário do colega e ainda os reflexos nas férias, 13º salário e depósito no FGTS.